Ah, o que eu sinto falta da cidade, eu acho que é a vida que acontece enquanto a gente está indo e voltando dos lugares. Da cidade eu sinto falta de andar na rua, como eu andava, de fazer as coisas na rua, de comer, andando. Falta é dessa passagem, dessa passagem do tempo, dessa passagem da cidade, dessa, dessa calçada, assim, dessa vida que vai desse encontro que pode acontecer e te levar para outro lugar. As minhas idas e vindas cotidianas, assim, de poder pegar o ônibus e ir para um lugar e voltar daquele mesmo lugar, frequentar esses lugares, acho que de longe é a coisa que eu mais, mais sinto falta. Sonhos, eu tenho uma coisa do meu do meu onírico que é uma, uma colagem infinita, assim, eu tenho essa capacidade de voltar para os meus sonhos, tem certeza que eu sonho para os meus lugares e que essa cidade dos meus sonhos vai se remontando, vai aumentando, vai crescendo, se transforma. Mas eu tenho essa lembrança de poder reconhecer esses lugares, assim. Sei que às vezes eles nem são reais, que são só uma, uma invenção mesmo, mas eu repito essa invenção. Com um, lugares, refúgio. Tenho sonhado com a minha casa da praia, com a casa da praia dos meus avós, no caso. Tenho sonhado com a casa dos meus avós, tenho sonhado com a casa dos meus pais, tenho sonhado com esses lugares, assim, com essas pessoas de afeto que de alguma certa forma me trazem sempre para a vida, para o que é real. É... Antes eu sonhava com as coisas que aconteciam nos meus dias, mas agora se eu sonhar com as coisas que acontecem nos meus dias eu fico dentro de casa. E aí eu preciso fugir. E aí eu fujo, né? Fujo pra onde eu gosto de fugir quando eu posso. Acho que o sonho é esse escape. Desde a pandemia, os meus sonhos se tornaram algum, algum lugar onde eu tô com medo de estar tá fazendo algo errado. Que é, eu tenho sempre dirigido, muito dirigido. Qualquer sonho, um carro aparece lá e eu pego esse carro e saio por aí dirigindo no meio da cidade, e faço volta nas ruas e tal, e eu sempre noto que tá sempre muito cheio as ruas cheio de outros carros Tipo, eu me encontro na rua sem máscara e eu entro em desespero para voltar para casa e colocar a minha máscara. Ou que eu estou em algum lugar que tem muita gente. E eu começo a entrar em desespero porque tem muita gente nesse lugar. E então eu estou sempre fugindo de alguma coisa que a pandemia me trouxe de errado, eu acho. Mas agora, se eu sonhar com as coisas que acontecem nos meus dias, eu fico dentro de casa. E aí eu preciso fugir. Acho que o sonho é esse escape. Eu vou contar uma história que eu não me lembro direito. Porque meus sonhos são assim. Às vezes eu acordo e imediatamente eu vou esquecendo de tudo que aconteceu. Mesmo que eles sejam particularmente vívidos e detalhados. Esse então foi bastante intenso. Eu sonhei que eu tava no Rio que era onde eu deveria estar agora, se o coronavírus não tivesse acontecido. E eu tava saindo da aula, eu acho. Eu lembro de sair de cara no Largo São Francisco. Como eu acho que eu saí de uma última aula presencial? Eu saí do prédio, eu acendi um cigarro, quando eu me dei conta que aconteceu alguma coisa na rua. Havia pessoas correndo de um lado pro outro. Uns sons altos, estampidos, balas, bombas, música. E enquanto eu fumava e olhava aquilo, eu não entendia nada. Mas alguma coisa me chamou e eu me joguei na rua. Eu estava procurando alguém, eu acho. Não sei quem. Mas eu sei que era uma pessoa estrangeira, como eu. Eu andava por umas ruas estreitas, que elas me eram estrangeiramente conhecidas. E até que eu chegava numa grande avenida. E lá eu percebi que estava existindo uma guerra. Eu não sei de quem contra quem, mas eu lembro que quando eu cheguei lá eu já tinha um lado. Eu tinha aliados e eu tinha inimigos. Alguém me puxou, me salvou de alguma coisa, eu bati em alguém e eu acordei às três da manhã. Acordei como quem estava levantando e tivesse atravessado correndo do sonho até a minha cama. Tinha medo, era uma guerra que estava acontecendo. E ao mesmo tempo que a guerra estava acontecendo, eu estava dormindo na minha cama. Então, parecia um pouco a pandemia, que você está tendo uma vida ordinária, trabalhando, estudando, comendo, dormindo, como se nada tivesse acontecendo, e você está ali, numa intensidade lancinante em que as pessoas são sempre convidadas para uma vida ou para uma morte. Então, acho que em alguns momentos, esses planos vitais, eles meio que se entrecruzam, talvez num sonho. E eu hoje me sinto com muito medo e profundamente encorajada. Logo agora, depois de um tempo, depois de uns 4, 5 meses que veio a pandemia, eu tive um sonho, né? eu saía de casa e encontrava a cidade inteira é, vazia, de ninguém. E é como se saindo para a cidade, como se eu tivesse. Eu saindo da casa, da minha casa, como estivesse saindo né? e abandonando um, um outro eu, né? Foi muito interessante porque quando eu cheguei, eu chegava na rua, na cidade, era mim, se eu pudesse mexer com a cidade. Se eu, eu construísse a cidade a partir do próprio caminhar por ela, assim. e parecia que ela, que ela não existia. Parecia que essa cidade ela... Ela só existia no meu próprio imaginário. E a eu, eu caminhava por ela, a gente foi construindo Então, as calçadas começaram a ficar mais largas. Assim. Ah, com a pandemia, é... eu comecei a sentir falta da minha própria vida, porque eu tinha um ritmo de atividades e uma interação com a cidade que né, nesse contexto de isolamento ficou meio difícil de continuar fazendo as coisas rotineiras, que para mim eram prazerosas. E também é, conexão com pessoas. Né? Então ficar distante da cidade implica, ou implicou, né, está implicando diretamente nessas conexões que Faz parte, né, de todo o meu vínculo afetivo que eu tenho com as pessoas e com as pessoas da cidade. Na pandemia eu tenho sonhado diferente, assim, né, principalmente no início, na, nos primeiros meses, eu acredito que é, o conteúdo ali do isolamento estava presente no, nos meus sonhos. É, quando... Eu ia para algum lugar, né, e o que é interessante é que o, o sonho sempre é ambientado, né, ele é contextualizado num lugar que mistura né, os espaços que a gente interage. E como eu estava realmente só ou praticamente né, indo para supermercado e, e eventualmente para farmácia para manter o isolamento, então... Eu sonhava, às vezes, que talvez eu não via uma pessoa com máscara, eu, eu não eu saía de casa com a máscara, né? Então, ou eu me dava conta que eu estava sem máscara, né? A cidade que eu queria estar era uma cidade cheia de gente, aglomerada, muita gente junta e muito abraçadeiras, né? muito beijoqueiras, elas ficam muito juntas. E isso ser tranquilo, né? ser é, bem agradável, sem precisar de máscaras, ou de cuidados, ou de viver tomando banho de álcool gel. Eu não nem imaginar, não coragem. Eu não sei quando que eu vou ter coragem de ir de novo Não sei, talvez comemorando o fim da pandemia Porque em determinado momento Parecia que não tinha problema Parecia que tava tudo certo E eu me sentia sempre assim Meio em pânico assim, Meio que transgredindo alguma coisa Eu sabia que tava fazendo uma coisa errada E tava todo mundo sem máscara Assim E eu achava normal, parecia um ambiente festivo Parecia assim, como se fosse um ambiente assim, De comemoração A gente tava meio feliz eu acordava e sempre percebia que era só desejo porque na realidade então assim eu sinto muita falta assim do afeto que são os espaços que eu mais sinto falta mesmo